Isso acontece o tempo todo. <risos> o pessoal vai numa linha né, e, e segue, não olha para o que a gente chama de requisitos arquiteturais, as premissas arquiteturais. Se você não olha para isso, você erra. Tá? E vou falar que não é... Pessoas que, que olham para isso, às vezes dão um direcionamento, não é respeito, e ainda assim dá errado. <risos> para quem, quem trabalha com isso, eu vou falar para você que a gente viu uma sequência de erros em... Um, um dos casos que a gente acompanhou aqui de perto, né? Onde a gente direcionou várias coisas, falamos, ó, a linguagem tem que ser X, eles, não, não, vamos para Y, né? A gente falou, olha, é, no modelo de vocês, vocês fazem lock in em cloud, na cloud, não, não queremos fazer lock in E, e assim, as perguntas que a gente foi fazendo para eles, né? Eles direcionaram um, um cenário, e na prática, na hora que a gente foi para o para o dia a dia, depois na hora de implementar, né? A gente fez todos os estudos, estava em cima dessas premissas, e na hora que foi para o dia a dia, tava, as premissas estavam erradas. Então, é, também não adianta nada você ter a figura do arquiteto, que faz o trabalho e ninguém escuta, né? Aí também é, é, é perda de tempo, dinheiro e frustração para o arquiteto que está ali, né? Fazendo o trabalho. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E eu vou aprendendo, eu venho aprendendo com isso, né? Desde que eu comecei na minha carreira. Tem aquelas figuras que falam que, putz, ela acha que ela sabe tudo, né? E que o restante do time não precisa ser envolvido. Cara, é, é o maior engano que, que se tem aí, tá? O arquiteto, ele precisa ser a figura que, que faz essas pontes, essas conexões, né? Hoje em dia, se eu, se eu chego para o um cliente, a não ser que sejam os diretores os donos ali, só eles, tem só eles, né? Mas tem uma única área técnica ali que eu falo, putz, eu quero falar com, com o e ninguém mais fala com ele. <risos> eu já falo, putz, vai dar ruim esse negócio. Porque eu vi é um só, né? O levantamento de requisitos na nossa metodologia ali, a gente fala de falar com várias áreas, para você ter a visão de várias áreas, tá?